Aqui na FCG a gente preza muito essa questão de contato aluno-professor. E eu sentia muito isso porque eu passava o tempo quase integral aqui na FCG. Eu fazia todas as disciplinas possíveis por semestre e ainda fazia monitoria e também fazia um estágio na revista Imagem, que é a revista interna do curso de design. Então assim, eu também tinha esse contato direto com os professores. Eles também estavam o dia todo em contato com os alunos, a gente conseguia tirar dúvidas, a gente conseguia ter essa relação mais próxima com os professores. É o que eu busco fazer hoje com os meus alunos. A minha primeira aula foi no dia 27 de fevereiro, Foram exatamente três anos da minha colação de grau aqui na FSG. E eu disse para eles, que eles podiam ficar tranquilos, porque realmente a gente estava ali para trocar experiências, para tanto eles estarem aprendendo quanto eu estar tá aprendendo, e que eu estava ali há muito pouco tempo, então eu sabia o que eles estavam sentindo e eu esperava conseguir passar o que eu precisava passar para eles de uma forma que eles conseguissem absorver e compreender tudo da melhor forma possível. Essa troca que acontece uh, de experiências, de aprendizado, desperta no aluno o que aconteceu comigo, né? De ter essa vontade, de começar a escrever, de começar a pesquisar, de construir realmente. Eu formei aqui na FSG então entrei com 17 anos, formei com 20 anos e na sequência, na verdade, na mesma semana da minha gradua, da minha de grau, da minha graduação, eu comecei a especialização, a especialização em sustentabilidade, que é a área que eu que eu mais gosto de, de trabalhar, de pesquisar também. Então eu comecei o mestrado logo em seguida e em dois anos concluí também bem rapidinho para iniciar a parte de docência. Todo mundo questionava o que é design, minha avó nunca entendeu, a minha outra avó também até hoje, acha ela finge que entende o que eu faço, mas eu descobri um tempo depois que eu já estava na faculdade que a minha mãe gostaria de ter feito desenho industrial e ela não fez porque era fora daqui, enfim, né? Então, eu nunca fui questionada em casa, do porquê design. Minha mãe e meu marido foram os que mais me apoiaram, mais me, me aguentaram, principalmente, em momentos de construção de trabalho, de, de prevenções e coisas assim. Dentro da FSG, eu vejo que o curso de design consegue ter relações com vários outros cursos. Como professora, tem que passar isso para os alunos. Tem que deixar bem claro que eles podem e devem pedir ajuda e, como a gente não domina todas as áreas, a gente tem que, sim que uh, buscar os dados das outras áreas que nos fornecem esses dados. A formatura é um momento que todo mundo espera, foram três anos bem corridos e, naquele dia, sim, deu para ver que valeu muito a pena. E exatamente como eu disse outro dia, que não dá para parar. Meu nome é Luiza Graziotin Celal, eu tenho 23 anos, atualmente sou professora do design aqui da FSG e há pouco tempo atrás eu era aluna do design aqui da FSG.